Olá, tudo bem? O meu nome é Luísa, sou aqui de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul e eu comecei a empreender com a Junesse no início desse ano mas o que me prejudicou bastante para eu alavancar nesse negócio foi porque a forma de convidar eu não me sentia agradável, eu não me sentia bem fazendo os convites, sejam para minhas amigas ou sejam para contatos frios. Então a maratona está sendo incrível por causa disso, porque os contatos que chegam até nós são contatos que sabem da qualidade do produto e sabem também da seriedade que a empresa de UNAS é. Então o resultado está sendo muito positivo, muito incrível e eu só tenho a agradecer ao professor Robson e também ao Leandro Fonseca por ter dado essa oportunidade de revolucionar o marketing multinível e as vendas diretas e para todo mundo que quer fazer maratona digital, fica aqui minhas palavras de super aconselhamento, porque vai ajudar muito a alavancar o teu negócio e também as oportunidades uh, que as pessoas estão procurando.